Hakai, o que você está vendo aí? Estou vendo um canal hiper-mega fodástico. Por algum motivo ele deletou os vídeos, mas acredito que irá postar novamente. Interessante, vou me inscrever também neste canal fodástico. De Benito e Hakai 23, um baú de tinta para Luiz Bomber de CB. Espero que tenha gostado da Fanat, um presente de seus verdadeiros amigos. Não ligue para o que terceiros irão falar de você. A realidade é que a perfeição é um grande defeito e o talento está dentro de todos nós, e não são os terceiros que decidem quem tem ou não. É como uma semente que um dia vai brotar. Um salve feioso para Benito, Nando DMC, Torre E, Rude, GDF, e um salve hiper mega feioso para Badlox UH. Papai ama você seus lindos.